Fala família TW, tudo bem? Iniciando de mais um vídeo para o canal. E hoje eu quero fazer um review sobre uma mesa que está sendo muito bem falada lá fora, tá? E poucas pessoas falam aqui no Brasil, que é a Top Tier Trader, tá? Que ela oferece um financiamento que pode chegar até 600 mil dólares, imagina esse capital na sua mão, e até 90%. Trustpilot. Qual é a análise do Trustpilot? A análise das pessoas que está operando nessa mesa? Essa é a pergunta. Sempre que vocês forem fazer qualquer teste em qualquer mesa, pessoal. Vocês têm que acessar o Transparate, primeiro, pra vocês... Ó, oh, vou te dar uma dica aqui, ó, como você começa. Você primeiro olha pra uma estrela, tá? E aí você vê qual é, qual é os problemas. Eu já vi um problemão aqui, tá? Já vi um problemão. 58k de lucro rejeitado, sem motivo e conta banida. Eita. Ai. Fiz uma pergunta bem simples. O que constitui um sub-trader? De acordo com a política da empresa, né, né, né, né. né. Recebeu resposta. Que bom. Muito desapontado, muito enganador o que eles dizem. Uma vez que você recebe o financiamento, você recebe seu reembolso de volta, mas não é o caso. Você precisa passar na segunda fase e depois recebe o primeiro pagamento. Gente, isso aí é uma desinformação que muitas pessoas têm, tá? Tem, inclusive tem vendedores por aí que vendem algum tipo de serviço e ele fala bem assim. Não, eu vou vender um HFT para você depois que eu passar você já recebe o refund. Gente, isso é mentira, tá? Isso é mentira. Você tem que primeiro receber o seu primeiro pagamento em qualquer mesa proprietária. Quando você recebe o seu primeiro pagamento, aí você recebe o refalde. Exceto aquelas mesas que não vão te pagar refalde, tá? Então, tem que levar em consideração isso. Honestamente, eu tinha duas contas. Ah, nã enfim, tem muitos reviews positivos Tem muitos reviews negativos É uma empresa verificada 4.9 Mano, não é qualquer empresa mano Eu sei que não é tão falada aqui no Brasil Mas ela não é qualquer uma, sabe? Quando a gente olha aqui os reviews de 5 estrelas Vamos observar aqui Suporte rápido Com Kelvin Ó oh, Kelvin, suporte Kelvin É, incrível serviço de atendimento Zubair Ó, oh, Kelvin Zubair Muito bons é, olha, ó, todo mundo tá elogiando esse tal do Zubaí e esse Kelvin entendeu Então assim, sempre que você entrar ali pra falar Caiu Kelvin, mano, já era Já é um bom suporte Já tá é, problema 90% resolvido já Só de cair com suporte bom, vocês sabem Quem já operou aqui na First Class, Blue Frogs found Entre outras aí Sabe que o, o ponto que mais doía Não era nem você saber que você não vai receber Era, era, era a resposta Que demorava 70 dias pra você receber, entendeu? <risos> Muito engraçado enfim, mas vamos analisar ela a fundo, tá? Os detalhes, como é que funciona Eles têm um Discord ativo Você pode obter financiamento O número de países que eles já estão ativos são 108 países Negociações abertas, 5 milhões Tempo médio de processamento de pagamento, 8 horas Isso é muito top, cara 8 horas, mano, é muito rápido, mano Processamento de um pagamento em 8 horas, mano É um... Isso aqui é outro nível, sinceramente, tá? Vamos lá é, nível 1, vamos ver como é que funciona, tá? Eu, vou, eu tô aprendendo aqui com vocês. Eu não, eu não cooperei nessa mesa, tá, pessoal? Nível 1, prove sua habilidade e disciplina de negociação observando os objetivos. Aumente sua conta, alcance seu alvo, obtenha as metas, tá? 8 e 10% de lucro, 40 dias. Nível 2, 60 e 70 dias, 5% de lucro. Mantenha a lucratividade, minimize as perdas, assegure a consistência, siga todas as regras de negociação. Provavelmente deve ter regras de robô, essas coisas, tá? E receber financiamento. Tem dois tipos de desafio. Desafio superior e superior plus, tá? De cara aqui, só de olho mesmo aqui, ó. Deixa eu ver. Eu já percebi diferença em operações no final de semana e alavancagem. Ó. Conta swing. É normal você ter um para 30 na FTMO, por exemplo, é assim. E você pode operar final de semana também, tá? Deixa eu ver. Regulares. Conta regular. Então, nível superior se assemelha muito com o plano da FTMO, por exemplo. Que tem a opção conta swing e conta normal. Acho que lá aparece normal. Conta normal. Enfim, já dá pra perceber que tem essa, essa similaridade. Mas eu percebo algo muito diferente aqui deles. Por exemplo, eles têm 40 dias na primeira fase. É muitos dias. Top. É 10 dias a mais. Tem gente que acha que não faz diferença, mas faz. cara. 60 dias na segunda fase, ok. Dia mínimos, 4 Bom, tá? É alavancagem 1 para 30. Provavelmente essa alavancagem seja só para o Forex, tá? Outros pares devem mudar, metal, etc. Drawdown 10%, 5% total e meta de 10%. Ok, padrão FTMO. Eu percebo que esse plano aqui é um plano padrão FTMO, tá? Entre conta swing e conta normal. Agora, operar notícias, não tem nada falando aqui ainda. Tá? Vou ver, referente. Desafio de nível superior. Ó, já percebi um, uma diferença grande. Primeiro... Robô é ativado e segundo tem mais dias na segunda fase, tá? Ó, percebam. Opa, esse negocinho... Ó, uma coisa que eu não gosto desses sites de mesa é que quanto mais frescura eles botam, mais difícil fica da gente entender, entendeu? Eu gosto do site simples, ó. Uma coisa que eu gosto do site da FTMO é que você entra você já sabe tudo. Tipo assim, muito simples. Não fica escondendo informação, não fica cheio de, de brilhozinho pulando pro lado pro outro. Enfim, opinião pessoal, tá, pessoal? <risos> Enfim, 70 dias... 1 para 100 de alavancagem, muito bom. É, o limite de perda caiu, 2% no nível superior plus, tá? Porém, você tem mais dias de negociação, você tem 10 dias a mais na segunda fase, né? É, muito bom. Mas o limite de perda caiu e você pode operar com robô, tá? É, agora, será que pode sala de sinal, essas coisas? Vamos ver. Tem reembolso ativo nos dois planos, tá? E aqui, você já pode operar final de semana, né? Então, esse é o ponto positivo. Empresa número 1 um em financiamentos. Diz eles, né? Você começa com 80% e vai até 90%. Você não tem restrições, crista até já adapta o seu estilo. E não há restrições com técnicas, ou seja, não há restrição de operacional. Pô, muito interessante, vamos observar isso aqui, né? Você viu a outra mesa que eu tava analisando? Pô, lá disse que você não pode operar com isso, com aquilo, mano, não pode operar com nada, sabe? Essas empresas que você não pode operar com nada, qual é o sentido que faz? Eu vou deixar de operar com tudo da minha corretora aqui. Ou eu vou pra uma mesa proprietária que eu não posso operar com nada. Hum. Enfim. Negociação sem risco, meta de lucro, suporte bom, né? Vamos ver a prática? Ó, eles têm o um MT4 tanto para iOS, enfim, pra quem gosta de acompanhar pelo celular e pro Android. É muito bom isso aí também. É, método de pagamento, Bitcoin e cartão de crédito. Trustpilot, hum, sem dúvidas, cara. Esse Trustpilot deles tá muito bom. Eu não vou mentir, né? Ó. É, top tier, tá? Aqui que aqui tá tá traduzindo, pessoal, top tier trader, 4.9. Então assim, tem muito review positivo, tem um uns um gato pingado aqui de 1% negativo, mas tem muito positivo, tá? Mas você tem que lembrar que o gato pingado de 1% pode ser um top 1 pagamento. Tá, 58k não é qualquer coisa, tá? Então, para mim, tem que entender aqui. Às vezes mais às vezes, pessoal, esse cara fez 58k, mas ele burlou alguma regra também, né? Então tem que tem que entender, ó. Eu, eu sou assim, pessoal. Se eu burlar alguma regra da mesa e eu não receber pagamento, cara tá suave. Eu tentei é, fazer algo diferente ali, entendeu? Você tem que entender como é que funciona o jogo. Agora, se você não burlou, etc, você operou certinho, cara, todo direito você gritar pro mundo e falar ó, oh, essa mesa é escama, irmão, se você quiser fazer protesto na frente do escritório deles, eu apoio. Não vou mentir. É, comigo é assim. Enfim. Sobre o dashboard deles, eu acho muito interessante. Tem aqui, ó, top tier trader dashboard, ou seja, board, na verdade, né? Que é tipo assim, pagamentos elegíveis da mesa. Ou seja, nesse mês tem esse tal de Kenner, que ele fez 21% de retorno, cara, numa conta de 100k. Cara, o cara meteu brasa. Ó, 8 dias de trading apenas, média de ganho de 1.000 dólares e teve um fator de lucro de 2, ó. Caraca, ele teve só uma quedinha aqui do, do, do balance. Tá muito curto mesmo, do balance. E o mercado só... Meu amigo, só trade bom, viu? Nem tomou loss, cara, o cara, praticamente Esse cara aqui é uma máquina de ganho <risos> Deixa eu ver É, bons trades, bons trades Tá? Agora, qual ativo que ele tá operando? Ó, os 30, né? A galera que ganha dinheiro opera esse ativo, já perceberam? Rapaz, vou começar a dar uma olhada nesse ativo, tá? Enfim, sobre regras Do plano é, Da top tier trader Regular, tá? Robô, a gente já sabe, já falei pra vocês Só que eu quero saber aqui, ó Copy Trading payout Request Conta normal, vamos ver Pode copiar negociações? Você não pode copiar negociações Estão deixando bem claro aqui, tá? Sobre a questão dos pagamentos 30 dias a partir da primeira negociação Padrão negocia Nenhuma negociação pode estar ativa Quando você for fazer o pagamento, tá? Tem que estar todas fechadas, aparentemente Solicitação de pagamentos subsequentes Ou seja, a partir do seu segundo saque em diante São a cada 14 dias E os métodos são Crypto, USDT e Dell Será que Deal é Dell? Eu acho que é Dell. É, DEL, tá? Você que não sabe como que recebe pagamento, como que faz cadastro, como que assina contrato na Dell, tem vídeo no meu canal explicando, tá? Já pra te ajudar, pra tirar essa sua dúvida. E outra coisa, pessoal, participem ainda da nossa comunidade. Lá nós falamos sobre mesa proprietária, tá todo mundo no mesmo objetivo, querendo ser financiado. Nós temos grupos tanto no WhatsApp quanto no Telegram, tá? E me sigam no Instagram. E não se inscrevam no... Não se esqueçam de inscrever, pessoal, e ativar o sininho. Eu até gaguejei aqui porque realmente eu fico triste quando eu vejo que a galera não se inscreve. Será que a gente consegue bater 10 mil inscritos? Cara, seria incrível, cara. Muitas pessoas sabendo sobre mesa proprietária. Mano, isso aí vai dar acesso a pessoas que não têm capital financeiro. Tem pessoa, mano, que só tem 50 dólares na conta. Ele opera bem. Mas como é que ele vai fazer 50 dólares se transformar em 10 mil? Hum, é muito difícil. É muito difícil. Então, quando ele tem acesso à mesa proprietária, ele tem essa alavancagem, entendeu? Então, aí, mano, isso aí pode fazer muita coisa. Ó, tem gente que vai reclamar, tem gente que vai criar um monte de, de obstáculo. E tem gente que vai fazer acontecer. Essa é a verdade, tá? Conta regular. É, conta swing, todas as posições têm que ser liquidadas na sexta-feira, tá? Porque é uma conta regular. Lembra que eu falei pra vocês existe a diferença de conta regular e conta swing, você deve fazer swing trade na conta swing, não na conta regular, tá pessoal? Porque senão vocês vão ter que fechar as posições, tá? Pra... E, e, e nos finais de semana você não vai poder mexer nas ordens, então não faz sentido, tá? Free retry, ou seja, primeira e segunda fase tem que estar acima do inicial balance. 4% de dias operados mínimo, né? 4% não, perdão, 4 dias operado mínimo, tá? Bom, bom, tá? Sobre o Scaling Plan, você tem que fazer 6% em 3 meses, Tá, muito bom, e você vai ter um scale ali de 25% Podendo chegar a 2 milhões Muito bom, tá? Muito bom para quem tem dúvida como é que funciona o scaling Preste atenção 3 meses, 6%, tem que fazer uma média de 2 tá? Desses dois o que é que acontece? Você tem que receber pagamentos tá Outro ponto é o que? 25% de adicional Ou seja, você tem uma conta de 100k, ela vai para 125 Então quando você aumenta a sua conta Quando você tem esse scaling cara, é a melhor coisa que tem Por quê? Porque o seu drawdown aumenta ou seja, vamos supor que você tem uma conta de 100k. O seu drawdown é quanto? Máximo. Pô, 10%, né, pessoal? Vai ser o mesmo, tá? Ou seja, não pode chegar a 90. Mas vamos supor que você tem 125k. Ou seja, o seu drawdown, de certa forma, tá mais... Tipo, vai, em percentual vai ser o mesmo, mas em quantidade, em valor financeiro, vai ser maior. Tá? Isso permite você operar mais lotes, operar de uma forma diferente. É oportunidade. O swing é a trading. Pô, vamos ver... Você não pode usar robô, eu já expliquei ali para vocês, tá? Sobre copy trading, ali não tem informações, mas vamos falar aqui sobre cópia de negociações. Eles deixam bem claro aqui uma coisa, pessoal. Você não pode copiar negociações de terceiros para você, tá? Que é na, por exemplo, na conta top tier swing, tá? Mas você pode copiar operações da sua conta top tier swing para sua conta top tier challenge plus. Ou seja, você pode copiar de você mesmo pra você mesmo, tá? Pô, da hora isso, da hora, porque às vezes, mano, você fica com várias contas, aí você não consegue mesclar e etc. Você poder fazer isso seria muito bom. O ponto negativo é que se você reprovar uma conta, você reprova tudo, né? Então, faça isso com responsabilidade. É, sobre o PLUS agora, vamos falar sobre o PLUS? Solicitação de pagamento são totalmente iguais? Não, pô, o, o, o PLUS é diferente, ó, 14 dias após a primeira negociação. Ah, agora entendi. Agora entendi, ou seja, vamos lá, 14 dias após a primeira negociação, 14 dias, pô, de 15 em 15, só que o, o como não o desafio top trader, a diferença é que só muda o plus, tá pessoal, esse sem o plus, o sem o plus é 30 dias após a primeira negociação e o com plus é 14 dias. Tá? Mas lembrando que um ativa robô, outro não Outro ativa operação em final de semana, outro não Mas o objetivo disso, pessoal, é eles fazerem controle de risco da mesa tá? Esse é o objetivo deles tá? Repetição gratuita, mesma coisa tá? é, Extensão de tempo, 15 dias de extensão, mas você tem que estar tá positivo Sobre plano de escala, mesma coisa, 25% tá? no Top Tier Plus E sobre Swing Trading Top tier plus, pode também, tá? Permitir negociação no final de semana. Criptomoedas. Apenas em criptomoeda pode operar final de semana. Enfim, alavancagem. Lembra que eu falei que é um para 30 no Forex, mas nada é demais, não? Então vocês têm que ficar sempre atentos a isso, tá? Negociações com o robô. Pô, é muito semelhante a outra mesa que a gente analisou, lembra? Ah, não deixe você fazer arbitragem com lenteza. Arbitragem com lenteza, pessoal, é muito conhecido, conhecido como HFT aqui no Brasil, Tá? Gerenciamento de contas via copy trader, negociação de sinal, robô de alta frequência. É... Esse de alta frequência é muito raro se achar aqui no Brasil, tá? Normalmente o que a gente acha aqui é uma galera que utiliza alguns robôs de lentência entre servidores, né? É muito difícil você achar alguém com um de alta frequência mesmo. Enfim, eu acho que dificilmente ele vai botar aqui. Cópia de negociações não é permitido, tá? É... A não ser que você ó, é, copie de você para você mesmo, né? como ele deixa claro aqui, tá, pessoal? Mas pegar de terceiros não, tá? Olha lá. Contas Top Tier Challenger pode copiar negociações para conta Top Tier Plus. Olha lá. Plus. Tá vendo de novo? Empresas de próprio pessoal podem copiar negociações para conta Top Tier Plus. Tá? Então, sempre se atente às regras, mas, pessoal... Vocês têm que ter responsabilidade. Vocês têm que mandar mensagem aqui pro suporte e fazer perguntas. Não custa nada. Tem gente que me manda uma pergunta no, no vídeo, eu vou te responder até mais rápido que o eu suporte, eu tenho quase certeza. Mas vamos ver se esse suporte é mais rápido que eu. Diz ele que re, que responde aí em 8 horas. Diz ele, né? Vou mandar um oi aqui só de só de sacanagem. Oi. Entrei na fila só para mandar um oi. Hello. E aqui, pessoal, tá o Discord deles, tá? Top tier trader, mais de 18 mil membros, né? Muita gente, muita gente. Pessoal, não se esquece de se inscrever no canal. Vou deixar mais vídeos aí.